Fala rapaziada, bem-vindo ao canal! Hoje vamos falar sobre como analisar uma ação pela análise fundamentalista. Vamos lá, você vai precisar entrar nesse site aqui ó, fundamentei.com É o site do Eduardo Cavalcante. aprendi muito com o Eduardo, muita gratidão a ele. Comprei até o curso dele já, muito tempo atrás, aprendi muito com ele. E esse site aqui, o Fundamentos também. Vai ser uma análise simples, tá? rápida, pra só depois você poder se aprofundar, mas você aí que está não... <coughs> começando, quer fazer uma análise simples, rápida, vai ganhar esse vídeo aqui. Então vamos lá! Eu vou deixar na descrição esses dois sites aí, para facilitar a vida de vocês, só clicar. Entrou no site, vai fazer o cadastro, vai botar teu e-mail, entrar pelo Google, ele é de graça, tá? os dois sites são de graça. Pra você entrar tranquilo. A minha versão aqui é paga, é um pouco mais completa. É bem legal. Não estou ganhando nada para falar isso, para fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Entrou aqui no site, fundamentei. Vai digitar o código da ação. Aí fala, ah, eu não sei qual é o código da ação. É muito simples, você abre o Google e bota lá. Undev ações. Pode escrever até assim sem, sem cedilha, que vai aparecer o código dela que é o código dela ABEV3, tá? Esse aqui é o, é o de hoje ela tá caindo em 1% aí você copia esse código aqui sempre tem que ter um número, tá, rapaziada? sempre tem que ter um número copiou o código joga aqui no campo de busca aí vai aparecer Ambev. tá? o site é tão bom que você também pode escrever Ambev também aparece, tá? clicou vai abrir primeira coisa que você vai fazer vai, de, vai abrir aqui você vai descer e vai olhar o lucro. Ah, mas que essas outras coisas aqui que tem na frente? Cara, a coisa mais importante é o lucro. É isso que nós temos que ter em mente. Se o Zezinho da padaria ali, teu amigo, te chamar pra investir na padaria dele. Pô, vamos ser sócio da minha padaria. Primeira pergunta que você vai fazer. A padaria dá lucro? Porque se a padaria não dá lucro, cara, não entra. Não coloca o teu dinheiro onde não dá lucro, onde não dá valor. Por que que tu vai arriscar o teu dinheiro? Entendeu? Então vamos lá começar aqui Pela Ambev a Ambev é empresa que todo mundo conhece Todo mundo deve ter bebido uma cervejinha da Ambev aí Então vamos lá Lucro Um lucro espetacular da Ambev Espetacular Desde 99 aqui que é Quando a gente tem os dados Tem um prejuízozinho aqui E vem aqui ó Tudo isso aqui é a coluna do lucro E olha como vem crescendo lindamente Ela com certeza fez aquisições de outras cervejarias aqui né o lucro saltar assim, de 1 bilhão para 2, depois para 5, e foi crescendo monstruoso ao longo dos anos, aqui está os anos, até chegar aqui em 10 bilhões, teve aqui uma correçãozinha, né? caiu 2 bilhões aqui, mas o ano também não fechou, isso aqui é o um acumulado de 12 meses, né? e... e também por causa da concorrência da Heineken, né a Heineken vem muito forte, e o lucro dela caiu um pouquinho, você pode ver que a margem dela também caiu um pouquinho, ela tinha margens bem altas, ela reinava aqui no Brasil quase que sozinha, depois foi caindo um pouquinho, mas a primeira coisa que você vai olhar é o lucro, tá? aí você pode pular para patrimônio, ver se o patrimônio é consistente, ver se o patrimônio está crescendo, você vê que é um patrimônio gigantesco da neve, uma das maiores empresas da bolsa, 72 bilhões, ver se a receita está subindo, ver se a empresa consegue vender. Se a empresa não vende, não tem como dar lucro. É impossível, né? Vamos ver se tá crescendo. Essas outras coisas aqui é uma análise mais, mais aprofundada, tá? É... Ver a dívida. Aí você pula pra essa aqui vermelhinha aqui, ó. Você vai analisar a dívida. O que, que você vai olhar aqui na dívida? Essa parte aqui, ó. Você vai olhar. É... Tu vê que é zero aqui, ó. Que é muito, que é muito boa, saudável. Tá tudo verdinho aqui, ó. Você vai olhar o fluxo de caixa, que essa parte azul aqui. É interessante olhar o CapEx, que basicamente, simploriamente, é o capital que a empresa está investindo. Então, ela está investindo aqui 5 bilhões. Tem que ver se está aumentando aqui o CapEx, mas ver se a receita dela está aumentando, ver se, se isso está se transformando em valor na empresa ver se o lucro está aumentando, tá? Porque se o capex está aumentando e a receita está caindo e o lucro está caindo, tem alguma coisa errada na empresa, você tem que prestar atenção nisso. E aqui também, esse é a parte mais importante, é o fluxo de caixa livre. Ver se está redondinho, vê se está tudo verdinho, vê se está crescendo aqui, ó. Vê se está bonitinho. E aí, proventos, que é os dividendos, que é o dinheiro que cai na tua conta, se você for, se você tiver ações dela. Ver também se ela paga dividendos, se você quer receber dividendos, vê se ela paga. E essa coluna aqui, o Payout, também é muito importante, você tem que olhar, porque se ela estiver pagando mais de 100%, como a Oi, vamos dar uma olhada na Oi aqui, como a Oi chegou a pagar uma época mais de 100% por vários anos, e não é sustentável, não tem como uma empresa ficar pagando mais de 100% do que ela ganha, é, distribuindo para o acionista, uma hora a empresa vai quebrar, vai dar ruim né, então vê se está abaixo de, de 100%, 90% ali é mais saudável tá? então eu deixei aqui outras empresas aqui a gente dar uma olhada rápida por exemplo aqui é, temos aqui ó, Walmart sim, esse site aqui dá pra ver empresas americanas também é bem legal e toda vez que me falam de receita eu me lembro do Walmart que tem 534 bilhões de receita é a maior receita do mundo é a empresa que mais vende do mundo aí impressionante e a gente tá falando em dólar, né? é um negócio impressionante Walmart. Temos aqui a, a Grandene. Grandene. faz. Ela faz a Melissa, faz a Raia, Ipanema. Ela é líder aí em calçados. Ela inclusive faz os calçados mais baratos do mundo. Mas isso aqui na é análise da Grandene, né? Vamos, vamos analisar aqui a empresa. É, é interessante a Grandene. É o resultado financeiro dela. Eu não falei lá, mas o resultado financeiro dela é interessante. porque o, é, o que é o resultado financeiro? Ela tem um caixa monstruoso, tem aqui 1 bilhão, 300 milhões de caixa, pelo valor que ela, que ela vale, é um caixa grande para ela. Muita gente reclama que ela tem muito caixa, tá? que ela podia distribuir isso para os acionistas. Mas aí também tem que ver que ela não pode distribuir mais do que isso, do que ela distribui aqui em dividendos, por causa de uma lei lá, que ela tem isenção de impostos, ela tem paga pouco imposto, enfim. É... Mas ela ganha, ela, ela ganha muito aqui no resultado financeiro, porque ela tem muito caixa vê que ela chegou a ganhar a 239 milhões, 239 milhões, com lucro de 661 milhões, cara, é quase metade do lucro. Então peraí aí, o lucro dela tá vindo quase 50% de juros, porque o resultado financeiro é juros. Ela pega esse caixa aqui, investe em alguma coisa numa renda fixa, num tesouro direto ou até mesmo em ações, né? Ela investe, tem os juros desse desse valor aqui que chegou a 239 milhões e chega a quase 50% do lucro dela. Então quer dizer, caramba, se o juros diminuir no Brasil, esse lucro vai cair. E foi justamente o que aconteceu. Isso foi em 2017, que o juros era alto. O juros veio caindo. O, o caixa dela também veio caindo. E o lucro dela veio caindo. Porque ela depende muito do resultado financeiro. Então, é, é, depois que você viu essa coluna aqui de lucro, se o lucro é consistente, se o lucro cresce, Olha também o resultado financeiro, vê da onde está vindo o lucro dela. Se o lucro dela vem só de juros ou se vem de geração de valor mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na Cielo. A Cielo, que, que eu sempre quando falo da Cielo eu lembro da margem líquida dela, monstruosa. Uma margem líquida de 47%, 45%. É, um, um, impressionante, ela reinava no mercado de maquininhas praticamente sozinha, né? Aí começou a chegar a concorrência, a margem dela começou a cair, cair, cair, cair. Hoje está 12%, né? O lucro dela caiu bastante, né? Ela estava aqui 4 bilhões, né? Agora é só 1 bilhão e pouco. O mercado bateu muito nela. Tu vê como, o que aconteceu com o preço dela, ela chegou.. Chegou aí, tem quase 24 reais, o topo histórico dela. Hoje ela só custa R$ né? Mas a receita dela tá está estável. Talvez o mercado bateu muito nela, mas a receita dela tá aí, 11, 12, 11, 11, 11, 11 bilhões. Tá, está. Apesar da concorrência vir muito forte, aparecer muitas maquininhas no mercado, e a margem dela realmente diminuiu bastante, a, ela continua vendendo praticamente igual o que ela vendia em 2015, né? Não, não, cai, não cresceu, mas também não caiu. E eu também gosto de olhar aqui essa empresa aqui, a Ultrapar, que é dos postos de Ipiranga, a extrafarma e tal, tem as empresas dela lá, que é incrível essa empresa, porque ela tem uma receita de 89 bilhões, é uma das maiores receitas do Brasil aí, com certeza, já chegou a bater 90 bilhões aqui em 2018, e ela só tem de lucro 329 milhões, incrível, é incrível como de 89 bilhões de receita, ela só tem 329 milhões de lucro, porque a margem dela, a margem líquida dela, é de zero, 0,4, 0,5. Até uns anos atrás era um pouquinho melhor. Tu vê, 2%, dava um bilhão de lucro, tal, 2,2,2,2%,1%. Aí deu 1 aqui e aqui veio caindo, incrivelmente caindo. Uma empresa aí. Eu não colocaria nenhum meu dinheiro, porque qualquer coisinha aqui, ela pode dar prejuízo. Tem uma empresa que eu gosto muito aqui, é a Porto Seguro. E quando eu falo da Porto Seguro, eu lembro de dívida. Porque ela não tem dívida, olha só. Não tem a caixinha de dívida aqui, ó. Olha, se você olhar aqui, por exemplo, a dívida dessa tem 18 bilhões em dívida, ela tem um, uma dívida já complicada, já tá complicada, já, já é um risco aqui você investir porque ela tá, a dívida dela vem aumentando ao longo do tempo e a, e, e a geração de lucro dela não aumenta, pelo contrário, vai caindo, né? Mesmo que a receita vai aumentando, o lucro vem caindo, então é bem complicado essa empresa aqui. Mas a Porto Seguro. Tu vê que aqui tem três caixinhas. Caixa, dívida. E o EBITDA dividido pelo. Pela dívida líquida. Pela dívida líquida. O que, que é a dívida líquida? A dívida líquida é a caixa. É o caixa menos a dívida. Tá? Aí você vê a dívida líquida. A Porto Seguro não tem dívida. A Porto Seguro não tem por quê? Porque ela é uma seguradora. A seguradora não faz sentido ter dívida. Ela tem que ter um caixa monstruoso. Ela tem um caixa de 10 bilhões. Para você comparar, por exemplo, com a Ambev, é, a Ambev tem um caixa de 13 bilhões. Só que a Ambev é uma empresa monstruosa. Ela é uma das maiores empresas da bolsa. Ela tem 72 bilhões de patrimônio. A Porto Seguro só tem 8 bilhões de patrimônio. Então por que, que ela tem esse caixa monstruoso pelo tamanho dela? Porque é uma seguradora. Se você é cliente da, da Porto Seguro, deu um problema no seu carro. A Porto Seguro tem que ter dinheiro para ir lá e cobrir seu carro, te dar outro carro, consertar seu carro, enfim. É uma seguradora, normal, normalmente, não, não tem dívida. Ela trabalha com caixa monstruoso para socorrer os seus clientes. E temos aqui... Não, aí... Temos aqui a, a coluna de, de, de dividendos. Né? interessante aqui, dividendos, paroutes, aí ah, tá então falar, ah, então é só interessante investir em empresas de dividendos? não, não, sabe por quê? olha aqui, ó. vamos dar uma olhada aqui na Amazon, Amazon aí que todo mundo conhece, boa empresa, maior loja do mundo virtual, ela nunca pagou dividendos, zero, zero dividendos, nunca, desde 97, zero dividendos, nunca pagou até hoje, 2020, nunca pagou, e olha o que aconteceu com o gráfico, olha o que aconteceu com o seu dinheiro em 23 anos. Quem investiu lá na Ambev lá em 97 no começo. Teve um crescimento de 158 mil por cento. Incrível, olha que gráfico lindo ela subindo aqui monstruosamente. Por quê? Porque ela gera valor. Mesmo ela não tido um dividendo, você ganha valorização na cotação. Isso aqui é a cotação dela, é o preço dela, entendeu? ela tem uma receita monstruosa de quase 300 bilhões de dólares, ela tem aqui o lucro dela, cadê o lucro dela? É esse aqui, 10 bilhões de dólares, impressionante, tem um caixa de quase 50 bilhões de dólares, tem um fluxo de caixa livre de quase 19 bilhões de dólares, então o mercado vai perceber isso e vai valorizar, e o seu dinheiro vai subir, porque não é só pelo dividendo que você ganha, mas é pela valorização da cota. Então, beleza, você fez aqui a análise da empresa. Ela passou por todo esse filtro aqui: de, vamos voltar aqui com um o dev, de lucro, receita, patrimônio, então tá uma olhadinha no resultado financeiro, a dívida, fluxo de caixa e se ela paga dividendos. Se você quer dividendos, ver se ela tem, se não está muito alto aqui para se ela está distribuindo todo o lucro dela. Vamos dar uma olhadinha aqui na Oi, vamos ver se eu consigo abrir a Oi aqui, a Oi aí pessoal tá valorizando a Oi aí, pessoal tá curtindo muito a Oi, então vamos lá, a Oi aí ó, tá valorizando, valorizando um pouquinho aí, uma merrequinha, o pessoal ficar animado, acho que vai ganhar muito dinheiro com a Oi, a Oi aqui ó, como eu tava falando, chegou a pagar 135% de dividendo, quer dizer, ela começou a pagar mais pro acionista em dividendo aqui 2 bilhões, do que ela ganhava de lucro, o lucro dela, 1 um bilhão e setecentos e oitenta e, cinco, e ela pagou 2 bilhões e pouco de, de, do de dividendo, como é que pode? Aqui ela também pagou generosos dividendos também, 86%, e ela aqui deu lucro também, só que o cara que entrou aqui, e entrou pela ganância, falou, não, tá pagando um dividendo monstruoso e tal, ela teve que distribuir o caixa dela, teve que o caixa dela diminuiu, de 6 bilhões para 2 bilhões, é. O cara que entrou aqui em 2000 em.. Que ano que foi isso? 2012. O cara que entrou em 2012, olhando esse dividendo monstruoso. Inclusive o Barsi fez isso, um dos maiores bilionários da Bolsa Brasileira. Então em 2012 ela custava R$ reais Aí em 2013, tu ficou até 2013, porque em 2013 ela pagou o dividendo também. Aí tu dinheiro já caiu um pouquinho, 58 reais Aí se tu continuou e não vendeu a empresa, aí amigo, o teu dinheiro foi derretido e virou pó. Saiu de 60 e pouco, 50 e pouco, para um real, menos de um real, hoje tá aí um e pouco. Foi isso que aconteceu com o teu dinheiro, porque você investiu numa empresa que não tem valor. Quando você investe numa empresa tipo a Ambev, que tem valor, o teu dinheiro sobe. Igual Amazon, o teu dinheiro faz isso, sobe. Agora, olha lá. O dinheiro sobe monstruoso. Agora, se eu investe numa empresa igual a Oi, o dinheiro cai, ele desaparece. Aí o cara fica querendo ganhar centavos aqui, ó. Não, eu comprei esse quanto de centavos, foi pra um real. Pô, tá de brincadeira, pô. Olha o que que é isso aqui, pô. Ó, olha esse crescimento monstruoso aqui. Olha isso. Olha aqui, ó. O retorno aqui, 158%. 158 mil por cento. Tá de brincadeira. Então, rapaziada, a primeira coisa que você tem que ver, a empresa da lucro. Então entra lá, ó. lucro, lucro líquido. Precisa empresa não dá, 16 bilhões de prejuízo, tá fora, não bota teu dinheiro aqui. Corre dessas empresas, fica longe delas. Então essa foi a análise, depois de passar de todo esse filtro aqui, você vai entrar no fundamentos e vai começar a olhar se a empresa tá cara ou se tá barata. Não adianta ela ter os melhores fundamentos do mundo se ela tiver muito cara. Né? Ah, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, Nambéb ver se eu consigo abrir aqui, abrir a Ambev aqui, e depois de fazer todo aquele filtro é bom ver o preço dela. Essa é a cotação dela, é quanto que você compra ela no mercado hoje. E aqui tem um, alguns indicadores fundamentalistas, que é bom ver você. Se ela tá muito cara, se ela tá muito barata. Então, segundo o Thiago Regis da Suno, um PL acima de 20, a empresa começa a ficar cara. Tá? Esse é o principal do mercado aí, o principal indicador de preço que o pessoal olha, é esse aqui, todos esses aqui que tem um P na frente também é de preço, mas eu não vou me aprofundar muito, eu vou te falar aqui só do, do principal, PL, dá uma olhadinha no PL, vê se lá ela tá muito cara, é, dá uma olhadinha também se você tá buscando uma empresa de crescimento, se a receita cresce, tá? Se a receita cresce, está aqui 3% só, porque é uma empresa muito grande, a então dificilmente ela vai ter um crescimento muito grande. Normalmente ela vai ter um crescimento menor mesmo, por exemplo, se você comparar com, a, com essa aqui, a Movida. A Movida que trabalha com aluguel de carros, que é concorrente da Louca América. Ela tem um pele bem alto, tá vendo? 65, bem maior que o da Ambev. Mas ela cresce bem mais que a Ambev, então você tá investindo nela por um lucro lá na frente, para ter o seu retorno lá na frente, tá? Você tem que se atentar a isso também. Uh, é bom olhar também o Dividendo yield, é quanto que essa empresa paga de dividendos em porcentagem é, no ano. Segundo o Del, Delso Bazinho, acima de 6% é uma ótima pagadora de dividendos. Então temos aqui o Santander. O Santander, ele paga 9% de yield. É um belíssimo dividendo. Temos aqui essa empresa aqui que está bem barata. Né? Empresa aqui que, que trabalha com... com Carrossoria de carros, carros tanto USV, carros menores, ela que é até bem barato, tá? Tem um crescimento bacana, 10%, dois dígitos, dois dígitos é um crescimento considerável de respeito, tá? E tem aí um PL bem baixo. Até um PVP aqui, ó, que eu não quero me aprofundar muito, mas se você colocar um o mouse aqui você consegue ler, tá? Que é o preço dividido pelo valor patrimonial dela, tá? Tá abaixo de, de 1, então tá muito bom, é uma empresa muito barata, tá? Então é essa rapaziada, análise. Mas tem mais uma coisa aqui, ó, que é muito importante você olhar também, que eu vou falar aqui pra você: que é. que é esse aqui, ó. Saber se a empresa é do novo mercado, que é importante pro investidor minoritário, pro pequeno acionista, tá? Te dá um, um pouco mais de segurança. Pra empresa, se a é, empresa que for sair do mercado, vai te dar um pouco mais de segurança aqui. Um tag along, olhar o tag along, ver quanto por cento é ON, e o um freeport também. Posso fazer vídeo aqui explicando isso aqui um pouco melhor, tá? O vídeo aí já tá longo, mas é isso aí rapaziada. É, tem outras análises aqui também que dá pra, que dá pra olhar, né? Ou no reclame aqui, a nota da empresa, é, o, o nota dos funcionários, mas. Enfim, tá aí, essa é a análise. Você agora nunca mais vai precisar de nenhuma casa de análise, dá pra você mesmo analisar suas ações. E saber aonde você está investindo o teu dinheiro. E lembre-se sempre, investir em valor e nunca mais investir em empresa estragada que não dá lucro. Um abraço, se inscreva no canal, curte aí e compartilha. Valeu!